Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, um inscrito do canal me mandou a localização dessa casa Que ó, fica num sítio no meio do nada E me falou a história dessa casa Eu achei uma história bem sinistra E falei, vou correndo lá pra ver se eu acho essa casa O que ele me passou é que morava um casal aqui nessa, nessa casa Morava um homem e uma mulher E disse que o homem, ele era muito ciumento e muito ruim Toda vez que ele saía para trabalhar Ele amarrava uma corrente na, no pé da, da esposa dele com um cadeado para ela não não sair de casa e teve um dia que a mulher se cansou dessa vida que ela levava ela pegou e tomou veneno de rato e acabou morrendo dentro da, da casa, quando o marido dela chegou do serviço e encontrou o corpo dela dentro da casa, disse que ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça e se matou depois disso uma família tentou vir morar nessa casa para poder cuidar do, do sítio e disse que a casa é atormentada, disse que escuta muito grito, disse que é um atormento e não quiseram ficar nessa casa então, galera, vamos ver se essa casa está aberta. Pelo que eu vi, parece que tem uma porta aberta. Vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. Vamos ver como que é o clima, sentir como que é o clima dessa casa para a gente estar voltando à noite. Então, já deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma aventura. Bom, pessoal, olha aqui para vocês verem. Fica no meio do nada essa casa. Ó, Parece que está derrubado aqui ó, o portão. Tem umas garrafas aqui Não sei se é vinho Tem lixo ali E ó Só de olhar pelo chão dá pra ver Que faz um bom tempo que isso aqui tá abandonado cara Mano que sinistro véio. E eu achei interessante Cara a história foi ano passado. disse que ele pegava e amarrava ela, cara, na corrente. Ela ficava presa igual um cachorro, cara. Licença. uma tá televisão, mano. Fogão. Tem alguém aí? Começar por aqui, ó. Outro fogão. Ser. será que é alguém que trouxe isso aqui meio recente uma televisão cara olha esse por esse outro quarto aqui tem outra cama Mas não tem como tem tá vindo alguém aqui pessoal olha a sujeira que tá Ai, do céu que sinistro, velho. Pessoal, a câmera desligou sozinha, cara. Você é louco, mano. E a lanterna, como que tá estranha, cara? de cavalo. Isso aqui pode ser dos outros moradores que tentou morar aqui. O chão. o chão. tem bastante hein cara. Será que essa televisão aqui funciona? Será que tem energia aqui? Cara, olha a porta, como que tá tudo arrebentado. Galera do céu, tô tudo arrepiado, velho. Não sei se dá pra vocês pegar, mas olha aqui, como que eu tô arrepiado. Casa sinistra, mano. Não sei se é por causa da história. Olha a cama lá que sinistra, mano. Fazer até uma. Vou até tirar a Thumb aqui depois, aqui ó Dessa cama aqui, cara você é louco, mano Dá pra gente colocar ó, a câmera por aqui, ali Tirar ali, ó Fica da hora, mano Vamos ver se tem, tem luz Não tem não Tem outra tomada Pessoal, acho que é isso aí, essa casa, hein? Nossa, eu não abriu essa gaveta aqui. Tanque Cara, isso faz muito tempo que tá abandonado Vou dar uma volta e por fora pra gente ver Pessoal, hoje eu recebi algumas lendas Lá no meu Instagram Se alguém tiver lenda Seja na região aqui de Maringá Londrina Manda pra mim no Instagram, no Whatsapp vindo atrás de lendas novas hein pessoal dá mais para trazer aqui para o canal o casal furacão e vou ver se eu venho de noite também nessas casas aqui cara é longe pra caramba fica nesse sítio mas vamos tá indo aí olha aí cara posso A garagem Bom pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui Hoje a gente veio mais pra Hoje eu vim mais para poder explorar para fazer o reconhecimento do local Como eu vi já tem fossa ali atrás Eu tenho que tomar cuidado no caso de vir à noite aqui E a casa ali dentro é sinistra Vocês viram como que eu arrepiei Na hora que eu tava ali dentro, cara que local sinistro, cara. Imagina, o cara prendia a mulher na corrente com um cadeado dentro de casa, como se ela fosse um cachorro, cara. Complicado, né? Hoje em dia nem cachorro fica em corrente mais, cara. Os meus não fica. Mas é isso aí, galera. Se você gostou dessa casa aqui, dessa lenda, se vocês acham que ela vai ser sinistra, deixa nos comentários se vocês querem que eu volte aqui à noite pra fazer a investigação. Não esquece de deixar o like. Tamo junto, é nóis. Falou. ほいっ!